E há mais ou menos três anos, doutor, eu tenho sido vítima de uma... Eu diria quase que de um massacre. Ou seja, eu acho que todos aqui têm dimensão do que é um cidadão que foi presidente da república, que foi considerado o mais importante presidente da história desse país, que saiu com 87% de aprovação de boiote, que fez com que o Brasil fosse respeitado no mundo inteiro e virasse protagonista internacional, de repente é pego de surpresa por manchete de jornais, por notícias da televisão, todo dia, todo santo dia, no café da manhã, no almoço e na janta, alguém insinuando: tal, tal empresário vai prestar uma delação e vai acusar o Lula. Tal deputado vai prestar uma delação. E vai acusar o Lula Agora vamos prender fulano, agora vão pegar o Lula Agora vou pegar fulano e vai prender o Lula Prenderam o Debrecht, vai delatar o Lula Prenderam o Aote, vai delatar o Lula Prenderam o Bunlai, vai delatar o Lula Prenderam o Delfide, vai delatar o Lula Prenderam o Papa, vai delatar o Lula Eu esperando pacientemente Por isso eu estou muito, muito orgulhoso E prazeroso de estar aqui Para poder na frente de um juiz imparcial uh, Contar a versão desse fato Lula de sofrer massacre e que acorda sabendo que esperam sua prisão. Coitadinho do nosso ex-presidente! Acusado de tentar obstruir a Lava Jato, Lula disse hoje em um depoimento na Justiça Federal em Brasília que está sendo vítima quase que de um massacre que está cansado de ouvir rumores sobre sua prisão. Ai, meu! Esse Sérgio Moro tá perseguindo o nosso presidente inocente. Moro golpista. Calma, filha da puta. Essa ação não tem nada a ver com o Moro. Aliás, nem foi ele quem interrogou o Molusco. Pra quem não sabe, Lula virou réu nessa ação no ano passado, juntamente com o pecuarista e amigo do peito José Carlos burrai o banqueiro André Esteves, o ex-senador Zacarias Sob é, quer dizer, filho do Amaral e mais três pessoas, todas elas acusadas pelo Ministério Público Federal de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Severo, também conhecido como Lindinho, para que ele não não firmasse acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato. E aí, será que eles estavam com medo de que ele abrisse o bico? Não sei. Aliás, dá só uma olhada no povo que foi prestar solidariedade ao jararaca de nove dedos. Bico! É meu!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 Mas outra solução ainda melhor é acompanhar o canal diretamente pelo site canaldotario.com.br Ou pelas redes sociais como Facebook e Twitter, que aliás, é a rede social onde eu mais interajo com as pessoas. Então, segue lá, chupa Youtube, aqui é canal do otário, porra. Polícia Federal prende suspeitos de corrupção na linha 4 do metrô do Rio. Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato. Só que dessa vez na Cidade Maravilhosa, a Polícia Federal prendeu um ex-subsecretário do Xirek, é, quer dizer, do Sérgio Cabral, e um diretor da estatal Rio Trilhos por suspeita de corrupção na construção da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Basicamente, esses vagabundos mascaravam o dinheiro de propina através da criação de aditivos nos contratos das obras que aumentavam os custos dos projetos. É, Cabral, logo logo você vai poder montar um governo em Bangu. Hashtag Chupa Cabral. Idade igual para homens e mulheres na aposentadoria, atende aos pleitos feministas, diz Maia. Mas tá zoeiro esse bolinho, hein? É, quer dizer, o presidente da câmara, Rodrigo Maia. Nessa terça-feira, ele defendeu que a idade de aposentadoria de homens e mulheres deveriam ser iguais. Isso mesmo, ele acabou dando um nó na cabeça das feminazes, que adoram pedir igualdade entre os gêneros, mas só quando é pra beneficiá-las, pois quando é pra Coisas ruins elas não são tão feministas assim, não. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida da mulher brasileira é sete anos maior que a do homem que trabalha cinco anos a mais do que elas para se aposentarem. E aí, será que as feministas vão gostar dessa ideia? Direitos iguais Já e para finalizarmos essa edição.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 Aí ah, não se esqueça de conferir as camisetas na loja do canal do Otário. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E amanhã, quem sabe, tem mais!